para você, sabe? É Cléo só de nada, só de. A, a, a, a Miranda pede que, que o combate começa que que lá. Que é com isso! Minha nossa, a primeira que sai com a Cléo. Aí já ficou Não, mais fácil pegar, para Cléo, por cima, a Cléo. Né? Mas se pegasse Olha aí. isso aí. São imagens ai, impressionantes ai, aqui na ai, TV. Ai, é difícil de segurar, você vê? Olha, elas realmente uma leve vantagem, uma leve vantagem da Cléo. Não dá sair, né? Uma leve vantagem da Cléo. Mas a Carol tenta inverter a situação Olha lá Pegou. Calma, calma. Calma, trava com a calma, calma. Né? Calma, negócio, calma no papel, Como é que é? Sobre Drava ela liaça, a paterna, que é? Trava na sua perna. Dá uma chave de, de, de braço. né? Aí você vê, as duas homens de força de, de, de novo. Graça. Olha só. Chave de braço ali pra de eles também, porque eles têm que torcer ali. Vai torcer pra quem? A calma, calma. calma, calma. Quem é que Vai levar. vantagem? A Cleo se recupera, levanta com mais rapidez a Cleuta tá por cima. A Cleo tá literalmente por cima. Calma tá tentando fechar, só que elas estão ficando muito no canto. Não pode. Mais pro meio. Ficou no canto, eu vou parar a luta. Ficou no chão? Eu vou com.